Devo assinar um contrato de promessa de compra e venda durante a pandemia, em tempo de pandemia? Se sim, como o posso fazer e quais as medidas para me proteger? Olá, o meu nome é Nuno Moraes Cardoso e sou agente imobiliário. Durante este período pandémico, é frequente os clientes questionarem-se sobre a segurança de fazerem um contrato de promessa e uh, entregarem um sinal e princípio de pagamento e depois, com o agravamento da situação de pandemia que, que, que se vive, nomeadamente com uma situação equivalente à que tivemos em março, abril de 2020, poder, poderem uh, correr o risco de nada acontecer e ficarem com o dinheiro nas mãos de outros. Durante, neste neste vídeo uh, vou uh, tentar explicar e, e aconselhar algumas medidas que podem salvaguardar esta, esta situação e podem defender os interesses de quem está a querer comprar uma casa, a querer assegurar que o imóvel é seu e ao mesmo tempo não correr o risco com, com o dinheiro que vai entregar. Aproveito também para lhe recomendar que subscreva o meu canal neste momento. Todas as semanas, à quarta-feira, lanço novos vídeos sobre o mercado imobiliário sobre a compra-venda sobre temas recentes como como desta semana e um, para receber em primeira mão as novidades, diretamente na sua caixa de correio, e ter acesso aos meus vídeos exclusivos, subscreva o canal. Aproveito também para recomendar um vídeo que é muito útil nesta fase de compra de casa e que vai uh, impedir que cometa alguns erros. Chama-se exatamente os 5 erros a evitar na compra de casa e é o vídeo que uh, lhe recomendo que veja também neste momento podem encontrar o link para esse vídeo na descrição do, deste e, e, e não tem que interromper a visualização agora, poderá ver tranquilamente a seguir. Então, a primeira coisa que eu sugiro a todos os clientes que, que assinam o um contrato de promessa nesta, nesta fase é que incluam no seu contrato de promessa cumpri-venda uma cláusula que uh, lhes permita uh, estender uh, o prazo em caso de serem impossibilitados Uh, por uh, questões que são alheias ao seu controle, nomeadamente se houver um agravamento da situação pandémica e entrem em vigor novas regras de confinamento que obriguem, obviamente, ao, ao adiamento destes atos, uh, que então fica previamente acordado nesse, nesse, nesse contrato e através dessa cláusula, que o, o a normalidade será reposta num prazo acordado, normalmente são 15 dias, após estarem restabelecidas as condições de segurança e após serem permitidas novamente este, estes atos. Portanto, este é, é o passo número um é ter uma cláusula que um, um, salvaguarda os, os, uh, esta situação excepcional e que não prejudica as partes. Portanto, não, não, não vou ser acusado de não estar a fazer o negócio porque, de facto, eu quero fazê-lo, mas não posso avançar com, com, com o negócio porque há um impedimento que é extraordinário e que, e que não me diz respeito. Uma nota muito importante, esta, esta sugestão que eu dei da cláusula não é aconselhamento legal eu não sou jurista, não pretendo dar conteúdo para contratos de promessa de compra e venda, isso deve ser feito por advogados e solicitadores, E portanto, não é. isto que eu acabei de dizer não é uma cláusula e é uma sugestão, devem contactar o vosso advogado ou solicitador para fazer o contrato de acordo e redigir uma cláusula que os salvaguarde. Mas mesmo com esta cláusula, por vezes perguntam, oh, e se e se mesmo assim eu não ficar confortável, se mesmo assim eu tenho receio que com a pandemia, com o agravamento da situação de algumas famílias, eu posso entregar o meu sinal e de repente uma casa que estava boa para ser transacionada fica com uma penhora e eu neste momento não tenho, o proprietário pode não conseguir honrar os seus, os seus compromissos. O que é que eu faço nesse caso? Bom. Aí, o que eu vou recomendar é que, é a segunda medida, é que façam registros provisórios. Os registros provisórios de aquisição são feitos uh, com o contrato de promessa e, uh, no fundo, o que estão uh, a registrar é na conservatória, na, na certidão permanente, que o vosso direito uh, o, fica consagrado, o ONU fica na casa. E, portanto, se houver... Uh, uma situação mais desagradável, em que haja vários criadores a reclamarem o direito sobre a propriedade, o vosso quinhão está assegurado. Ok, Nuno, mas mesmo assim, mesmo com, com a cláusula, mesmo com os registros provisórios, eu não fico satisfeito, eu prefiro não fazer o um negócio, eu prefiro não avançar com o contrato de promessa compra e venda e porque, porque de facto eu não quero ter esse problema, eu não quero ter essas, essas dificuldades, eu quero muita casa, mas não quero ter esse, esses problemas. Então o que é que tu sugeres, não é o que me perguntam? E aí é a minha última sugestão, a minha última sugestão é que um, isto implica fazer uma, uma nova negociação, claro, porque a, a proposta implica que um, definiram que há um valor que vai ser pago pelo imóvel, que há um valor de sinal a ser entregue ao proprietário num determinado momento e que a escritura é feita num determinado prazo. Estamos a alterar aqui as condições da proposta, estamos, no fundo, a renegociar. Mas a situação é excepcional e, portanto, também a, a, a, a forma como se negocia e a forma como se aborda o assunto também tem que ser excepcional. E aí o que eu proponho é que façam na mesma um, um cheque bancário, em nome do proprietário, um, que, do, do valor de sinal acordado, mas este cheque fica à guarda da mediadora que, uh, que, que tem a angariação e que está portanto, a, acompanhar, a acompanhar o, o negócio. E um, a mediadora fará parte do contrato, como... Um, um, a parte que recebe e que detém uh, o cheque e está expresso no contrato, quais é que são as condições em que entrega o cheque ao proprietário ou que devolve o cheque ao comprador uh, para que o negócio se possa fazer e que a casa possa ficar reservada. Estas são as três soluções que eu proponho para avançar com o contrato de promessa de compra e venda em tempo de pandemia, sem correr riscos. Lembre-se que o processo de compra e venda de casa que aparentemente é simples, pode tornar-se complexo e pode implicar riscos que não faz sentido correr. Aconselho-se, contrate um profissional do, do ramo imobiliário, contrate um agente imobiliário e tenha um acompanhamento profissional, tenha sempre alguém que sabe aquilo que está a dizer do seu lado e que pode acompanhar todo o processo. O meu nome é Nuno Moraes Cardoso e sou agente imobiliário. Estou ao seu dispor, para que que precisar. Se tiver dúvidas, deixe nos comentários, terei muito gosto em responder. Entre em contato comigo por WhatsApp ou por e-mail e vá acompanhando os meus vídeos. Não se esqueça de subscrever o canal e, se gostou deste, espero pelo próximo. Até ao próximo vídeo. Vamos conversar